Como Classificar e Comercializar Seus Vídeos do Youtube Escrito por Claudio Ortiz, Passo a Passo 1. Um, para cada produto barra nicho que você está promovendo crie um canal no Youtube separado isso não é regra. Se você pretende falar sobre perder peso em 30 dias, comece criando um canal chamado Perder Peso em 30 Dias, ou algo muito próximo Perder Peso em 30 Dias de Jejum Perder Peso em 30 Dias Garantido. Este será um impulso importante para o céu seu, dos seus vídeos. O mais importante este canal vai permitir você comercializar com sucesso todas as palavras-chaves relacionadas. Perca peso em 30 dias, aprenda a perder peso em 30 dias, etc. 2. Seu título significa tudo. Seu título é o fator mais importante para o seu vídeo. O título do seu vídeo é exatamente a palavra-chave que você está divulgando. Perder peso em 30 dias é o seu título e palavra-chave. 3. Descrição. Segunda parte mais importante. Coloque a sua primeira palavra-chave e depois a sua URL, ou seja, perder peso em 30 dias. http://www.seusite.com e depois colocar uma descrição de palavras-chaves agradável. Você pode colocar várias palavras-chaves. Mencionar a sua palavra-chave pelo menos três vezes. Você precisa de visitas. Existem alguns sites que podem ajudar nesses primeiros dias. Algumas trocas sociais como Admefast, e Oulir Kids, se deixar o seu navegador. Aberto 24-7, pegando créditos para exibições no YouTube. Com esses sites poderá colecionar fichas ou créditos. Em poucos dias, funcionando 24-7, você poderá conseguir créditos suficientes. Para 20 mil exibições de outros usuários, isso vai ajudar na hora de passar o vídeo do seu concorrente. Vídeo incorporado. Use sempre os códigos do seu vídeo disponível pelo YouTube na opção de compartilhar e divulgue em outros sites. Use o vídeo em seu blog, cole em sua fanpage, cole no seu mural do Facebook pessoal ou qualquer outro lugar que você poder. Exemplo, um vídeo que achei bem engraçado de um colega fazendo depilação da barba com cera quente e veja o que as mulheres sofrem na pele de um cabra macho kkkk. E cole o código. Aqui está a minha lista pessoal de locais que aceitam o código embutido do Youtube diretamente para compartilhamento binatio.com, indiarocks.com, twitchvide.com, speak.com, brep.com, micvidester.com, videosift.com, buzzfade.com. O grande lance desses esses sites é que você pode simplesmente colar o código do seu vídeo do YouTube e são de alto pagerank, sites de alto tráfego. Então, se você tem um vídeo interessante, vai conseguir muitas visitas e possivelmente conversões, cliques nos anúncios. Espero que tenha sido um guia informativo bem útil. Lembre-se, você não vai chegar muito longe se você não agir. Então vá em frente e coloque essas técnicas em uso e depois volte e deixe o seu comentário para saber como funcionou para você fonte deste artigo, http2.com.br. Se gostou deste vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Na descrição deste vídeo tem uma dica para você usar o YouTube para negócios. Até mais.